Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Ricardo Nascida nas montanhas eu aprendi a caçar Em meio ao perigo nunca ousei recuar A audição aguçada para sim sobreviver Posso usar o meu talento para os proteger Na divisão dos cadetes fiquei em nono lugar Agora eu luto pra humanidade salva Na tropa de exploração eu não posso ter medo para proteger pessoas até um titã enfrento A última missão eu sei que cumpri sem medo Nem mesmo eu queria ter partido tão cedo Mas até no final eu me mantive forte Estarei com vocês até depois da morte Eu nunca fraquejei, eu nunca recuei Eu fui feliz, eu sei, não vou esquecer ninguém Eu nunca fraquejei, eu nunca recuei eu feliz, eu sei, não vou esquecer ninguém Cada momento vivido foi especial pra mim Pude viver intensamente minha vida até o fim Cada sabor delicioso fui capaz de degustar Pra sempre terei Poderos salvar. Poderos salvar. Então vivam comigo, façam valer cada momento. Eu viver eternamente dentro dos seus pensamentos, o sabor da sua comida eu jamais vou esquecer, assim como eu jamais vou esquecer de você. A última missão eu sei que cumpri sem medo, nem mesmo eu queria ter partido tão cedo, mas até no final eu me mantive forte, estarei com vocês até.